Eu a câmera para não corrigir automaticamente a direção que você está indo para a direção que o Sonic está indo, e eu acho que isso vai. Isso não vai apontar direto para inimigos quando eles entram no ambiente aqui, o que é meio que ideal porque a gente está fazendo aqui e vai evitar coisas mais. Eu acho que, tipo, falar com o Sonic. Com o Deus é o que a gente tem que fazer. Oh, não, não, não. Tava... Eu estava especificamente procurando lugares onde eu tenho coisas para liberar. E, para falar a verdade, deixa eu teleportar. Eu não tenho pergaminho ainda para ir para lá. Então, quer saber, deixa para lá. Eu generalmente surpreso que eu ainda não encontrei o Big. Exceto que... Ah, yeah, não, não, não. Para falar a verdade. A fala com o Deus é o objetivo. Eu. Eu já esqueci o que estava acontecendo, mas. Yo. Esse, hey. coco hey. Esse coco é um tem óculos? Okay. É cruel? Ah, eles meio que estão, tipo, repetindo coisas que eles fizeram no passado É, é esquisito O que está acontecendo? Não, peraí, aí. Sim, simplesmente estão uh, repetindo uh, as mesmas coisas que eles estavam fazendo... Uh, em vida, então quando eles conseguem repetir isso, eles ficam em paz. Então, isso mais ou menos meio que significa uh, que as ilhas aqui são purgatório. No fim das contas, uh, isso... isso seria um plot twist genérico demais, até pra Sonic. <risos> mas tudo bem. Oh, nós saímos aí, mas mais ferramentas. Eu pensei que isso fosse ser um segmento genuíno ali, mas uh, tudo bem. Honestamente, na minha memória, eu achava que, tipo, eu já tava prestes a terminar essa ilha. Tipo, hoje foi tão corrido que as memórias de ontem foram meio que parcialmente deletadas. E aí, tem... Quer saber? Eu vou lutar contra essa lula. Simplesmente porque eu não tenho engrenagem suficiente para Engrenagens suficientes para liberar coisas. Mas. eu yeah, já. Já vale a pena eu mencionar que isso aqui vai ser um episódio mais curto do que o de costume por motivos de. Uh, calor. E motivos de. Uh, eu já estar gravando mais tarde do que eu realmente deveria. Eu tenho que, tipo dar tempo uh, pro... pra renderizar os vídeos, tipo... Cada um dos vídeos que eu tô fazendo de mais ou menos uma hora, uh, demora duas horas ou mais pra renderizar o que é yeah, bastante tempo. A propósito, isso... isso aqui é uma luta que tá demorando bem mais do que eu imaginei que deveria. Que tipo... Ok, é, yeah, bom, eu perdi todo o meu turbo e isso... Só vai me atrasar bastante. É, yeah, eu acho que eu deveria, tipo, ter conseguido 400. And... Ou oh, não, quer saber? Tudo bem, eu vou simplesmente fazer isso. Então vou fazer isso e ok. Porque estava defendendo. Ou oh, não, não, não. O ideal é se fazer é isso. Aí então tá, atacar ele. Aí tchum. Aí então eu uso isso. E, honestamente, não faz muita diferença. Uh, qual dos dois ataques você usa mais tudo bem uh, eu tenho 50 pontos de habilidade após essa luta ter acontecido ok com esses 50 pontos de habilidade eu consigo finalmente liberar isso aqui que é yeah, isso vai ser útil eu acho que não vai ser necessário fazer o treinamento mas tudo bem yeah, simplesmente aperta o botão e ataca é, é extremamente simples é extremamente simples não tem segredo, é tranquilo. Mas é, nos comentários disseram... Ei, sabe aquela engrenagem? Você está com a engrenagem liberada, é por isso que você está fazendo menos dano do que deveria. Só que... Não, eu não estou fazendo menos dano do que eu deveria. Eu estou fazendo a quantidade precisa de dano que eu deveria, porque eu estou. Então... Porque eu não estou com aquela habilidade liberada. Então eu não sei o que... Aquela pessoa nos comentários queria dizer, mas tudo bem, eu não vou me incomodar particularmente com isso de qualquer maneira, mas... E é basicamente aqui, em toda a ilha, a gente tem uma quest com os cocos que a gente que eventualmente faz. Eles morreram no fim dos contas e tem alguma coisa a ver com alguns dos amigos, porque eles têm que uh, servir como intérpretes, mas... Quebre caixas para coletar peças mecânicas. Ok. Ah, este é o legendário momento Final Fantasy Remake. É claro. Um... E yeah, é ok, isso parece realmente sempre 600 é o que o jogo quer que a gente pegue. Peraí, eu tenho que, yeah, eu tenho que manualmente uh, pegar as coisas aqui, então isso... É certamente algo. Ok, não, isso aqui tem uh, múltiplas áreas no fim das contas, então... Yeah, ok, isso... isso vai demorar um pouquinho mais do que eu imaginava, mas... Yeah, não, isso aqui simplesmente é <risos> a sidequest de destruir caixas de Final Fantasy VII Remake, que é meio que hilário. A propósito, a versão da Yuffie, daquele minigame, é extremamente embaçado até você... Uh, finalmente aprender através de algum vídeo no YouTube e na verdade, o que você deve... Você tem que utilizar uh, os ataques uh, da Yuffie numa... ordem específica e a única maneira de fazer isso realmente dar certo, mas... E é, o que é isso aqui? Talvez pode ser considerado um pouquinho mais complicado uh, do que realmente parece, porque... Eu acho que eu vou ter a chance de acabar perdendo aqui, o que não vai ser legal. Quer saber? Uh, eu acho que se concentrar em destruir caixas aqui é melhor do que se concentrar em coletar coisas. Ah, é realmente justo pensar nisso ou não é? Não, não, não. Eu acho que, tipo, coletar as peças no chão é mais importante. Ok, eu acho que isso... Não foi super inteligente o que eu acabei de fazer. Ok, pós-jogo. É só queria fazer isso. Um, eu acho que eu vou genuinamente fracassar nesse minigame. Também sou genuinamente surpreso que eu vou fracassar nesse minigame, mas... É yeah, é a simples realidade o fato de eu ir fracassar nesse minigame. Ah, mas, hey, pelo menos eu... Aprendi uma lição só porque... Ah, quer saber? tanto faz eu acho que tipo eu deveria fazer uh, cyber loops em volta das caixas isso ia fazer pera aí por que eu não estou fazendo cyber loops em volta das caixas eu não sei tipo é simplesmente faz um monte de oh mas eu tenho que tipo completar o cyber loops. isso é um elemento Importante do que está acontecendo E ah, não, eu preciso Eu preciso coletar tudo aqui Caso contrário, não vai dar certo ah, Mesmo assim eu não estou gostando Completamente do que está acontecendo aqui Mas é ok, tudo bem Eu vou continuar Não era isso que eu queria fazer sequer remotamente Ok, home até isso. Sério, não dá pra fazer o ataque depois de esquivada? Ok, não. Não dá pra fazer o ataque depois de esquivada. Isso me deixa super decepcionado. Ah, será que eu posso fazer aquele ataque circular bizarro esquisito? Ou não? Eu não sei. Mas tudo bem. Ok, existem algumas ocasiões onde eu... Peraí. Não, eu não consigo fazer aquele ataque bizarro esquisito. Isso me decepciona Bastante aqui Ok, aqui você tem que ter Tipo, se apressar, caso contrário Você vai cair, não vai dar certo Quer saber? Eu acho que isso aqui não vai dar certo De qualquer maneira Porque tipo, ah Eu poderia ter feito o melhor <risos> eu definitivamente Não esperava que o Sonic Fosse ter uma animação Do Mario queimando a bunda aqui, mas definitivamente foi o que ele teve aqui, mas... Yeah. Fazer os um stomp ali. É eu... oh, louco, é Isso não foi nem um pouco justo e eu queimei a bunda excessivamente ali. Eu estou profundamente incomodado com isso. Ok, nós temos uh, uma missão genuinamente uh, embaçada aqui de se fazer nisso. Parabéns. Jogo? Ok, tipo... Dá pra parar... Pare! De mirar em algo que existe em um país diferente. Qual é, Sonic? Tipo, eu sei que o seu home attack é realmente impressionante, etc. Mas não precisa fazer cagada desse jeito. Qual é? Yeah, eu vou simplesmente fazer ataque simples porque eu acho que eu tô tentando complicar demais. A situação, isso tá me ferrando de maneiras terríveis. Então, quer saber? Prefiro não acabar me ferrando de maneiras terríveis. E simplesmente sair coletando coisas de maneiras lucrativas. E, de preferência, não cair na lava. Porque não cair na lava é um elemento importante de tudo que eu estou fazendo aqui. Eu posso, eu acho que tipo... Tentar evitar seguir por caminhos automáticos ali é algo importante para se conseguir pontos extras. Ou oh, pera um momento, ou oh, não é yeah, isso? Isso foi um desperdício tremendo de tudo. Mas eu tô com muito mais coisas do que da última vez, então e yeah, é isso. Eu acho que isso aqui. Vai ser um sucesso no fim das contas comparado ao que aconteceu da última vez. Ah, ok, eu repito, acredito que isso aqui vai ser um sucesso comparado à última vez. Desde que olha, às vezes o Sonic simplesmente ataca tão devagar ali que é realmente péssimo. Ah, câmera, ah, eu não sei, tão perto, mas acredito que ao mesmo tempo. Estou meio que longe demais. Uh, e yeah, É, sai, sai atacando tudo isso. Ok. Uh, oh, peraí. Eu consigo. Passou extremamente perto. Mas eu consegui. Meu, porque isso foi difícil. Por que isso foi tão difícil? Eu não sei. Eu consigo mais Esmeralda. Não preciso ver o Sonic dançar com o Coco ali. Eu quase chamei ele de Korok a propósito. E ele não parece muito feliz De onde vieram Aquelas Oh Oh meu Deus Estão tentando Genuinamente justificar Aquele acontecimento Ahn oh. uh. Mas. Enfim, o que que. Eu ia falar? Oi oh, yeah, eu tava me perguntando de onde aquelas caixas com peças aleatórias Deus. vieram, mas tudo bem. propósito, gostei do fato do Sonic ficar genuinamente preocupado depois do que o Tails disse. Oh, meu Deus, o Sonic até agora não soube que o Tails tinha surtado ali. É assim que ele descobre? Isso, isso, isso é hilário. Uh, Tails, talvez você precise uh, de um pouco de terapia. Eu acho que é isso a mensagem que o jogo está passando aqui. Quer saber? Deixa eu testar. Oh, ok, eu estava genuinamente esperando que a gente fosse ter a animação do... Mario, com a bunda queimada, mas não foi o que aconteceu. Ah, quer saber? Eu vou aleatoriamente seguir aqui nessa direção, porque, tipo, o jogo simplesmente jogou a gente nessa direção, então, ei, provavelmente é algo inteligente a gente seguir por aqui. Um... <risos> ah, a propósito. Ah, o som do Sonic morrendo ali me lembra bastante do do Sonic Boom Rise of Lyric. Ah, oh, a propósito, eu acho que aquilo foi uma imitação genuinamente razoável, que, para falar a verdade, provavelmente simplesmente significa que isso algo, oh, isso isso foi patético. Provavelmente significa que isso é simplesmente algo um som fácil de se fazer. Então, hein, não é um mérito super real para mim, mas e é alguma coisa, e eu vou certamente tomar essa alguma coisa como sendo uma alguma coisa vitoriosa. Ok, é, o objetivo continua sendo simplesmente Encontro Tails ao invés de pegar Smell do Caos. Ok, eu sei que eu desliguei o negócio lá que faz o Sonic mirar... A câmera mirar numa direção específica ali, etc. Mas ficou meio esquisito a câmera não mirar pra frente ali, tipo... Que tem que ter uma opção pra desligar aquilo somente quando acontece... espera com... o quê? Oh, eu apertei o botão de boost por completo acidente, mas tudo bem. Tá válido. Eu acho que isso é tranquilamente... Ahn... Uh... Dano suficiente. Tipo. Yeah. 733. Me pergunta qual é o máximo que você conseguiria aqui. Ah, provavelmente. A pessoa já deram uma examinada no dado potencia. e hey, A esmeralda está logo ali. Eu certamente vou ir coletar. Quer saber? Acho que eu. Eu vou tentar coletar ela. Pera aí um momento. Deixa eu olhar aqui no mapa. E yeah, ainda não coletei a esmeralda amarela. Portanto, eu simplesmente, casualmente, ir coletar ela aqui. Porque ela está próxima. E como ela está próxima, isso é perfeito aqui. Ah, será que tem uma cabeça do Tails que, pres... que eu posso ativar aqui por perto? Observando o mapa. Não, simplesmente aquela que é a principal ali. Por nos Comentários uh, mencionaram que eu tinha esquecido uh, uma cabeça da Amy na Ilha Cronos. Eu não sei se tipo, isso foi algo que eu acabei pegando em algum episódio e já esqueci completamente, mas depois eu vou dar uma observada de novo no mapa, filtrando os ícones para saber se eu acabei esquecendo ou não. Mas... É, o Sonic ainda está meio aqui. Oh, vai ser esse minigame de novo? Uau! Sonic definitivamente está arrebentado. Deus, você provavelmente uh, poderia ter percebido que o Sonic está arrebentado ali. Você, <risos> você tem as respostas sobre ele. Ok, isso não era exatamente a pergunta que eu esperava que ela fosse fazer, mas tudo bem. Várias vezes? Não, tipo, constantemente, sem parar? É, ok. Exatamente o que eu imaginava. <risos> Finalmente, ela compreendeu. And <risos> Ok, o que não pode ser prevenido? Ok, Talvez tipo, se os está cocos está sendo... estão repetindo uh, coisas que aconteceram antes e esse lugar foi completamente detonado, uh, significa que as ilhas vão ser completamente detonadas, estilo abertura de IG/ barra uh, Reach. Yeah, ok, tudo bem. Eu compreenderia, eu tô indo na direção completamente errada. Ah, qual é? Isso foi péssimo. A propósito, tinha sim uma cabeça do Tails ali que eu acabei não vendo. Ou será que ela só apareceu depois que aconteceu ali? Pode ser que só tenha aparecido depois que aconteceu ali, mas... Yeah, quando você é lançado no ar para fazer manobras graças a sua velocidade e o auxílio de alguma pedra que foi utilizada como rampa, você... Às vezes, vai numa altura insana. Ei, você vai falar algo substancial agora? Revelar algumas informações? Como assim o objetivo final? <risos> Descobriu o que está acontecendo nas que é que ilhas. Chaos, e que isso é é e que o que um também. isso também. se ela compartilhasse informações. Exatamente. um disco furado! O que é isso que ele acabou de coletar? Oh, ok. Pensei que isso fosse, tipo, algum tipo de coletável significativo. Ou aquilo é, tipo, uma experiência. Aquilo meio que parece com é uma experiência. É sobre time. Sonic! After your history, <risos> oh, a gente vai salvar o Eggman na Quarta Ilha. É óbvio. <risos> é, exatamente. e ele não quero ouvir. As alliances foram mas o tempo está é, mas não desesperado nessa situação. É, eu acho que fica preso... Uh, no meio de Chemical Plant Bom, isso não é Chemical Plant Mas aquilo, tipo aquela, Aquele pedaço de estrada Era reutilizado de Chemical Plant Eu acho que o tédio Não é um desespero super grande pra ele Ok, quer saber Ficar cercado por aviões da Gun uh, Helicópteros da Gun Provavelmente é um desespero Por que ele decidiu sair uh, do Eggmobile dele. Ok, quer saber se a Sage pode simplesmente controlar o lugar inteiro. Ok. Eggman, eu acho que está na hora do desespero. Oh, Eggman está orgulhoso da filha dele. Um, ok, hora de aleatoriamente encontrar com Tails novamente. Será que dessa vez uh, encontrarei com Tails em uma circunstância que vai permitir que a gente siga em frente ali naquela ponte que eu não tinha conseguido acessar? Eu não sei, mas certamente este é o meu objetivo aqui. Então, yeah, ok, vamos, vamos simplesmente ir para lá enquanto a gente. Peraí, será que tem. Ah, yeah, não, nenhuma parte do mapa. Oh, é exatamente isso! Era exatamente aquele lugar no qual eu certamente queria estar. Ok, demorou um pouquinho pra gente liberar aquela parte do mapa, mas eu acho que isso é uma parte do mapa que no fim das contas vai nos levar para meu objetivo de pescaria. Pera um momento, eu tô vendo que tem um ícone de fase por aqui. Ok, tem uma fase por aqui. Onde? Eu não sei mais. Esse lugar aqui tá meio que uh, bloqueado. Ok, tem um uh, robô escavador aqui. Quer saber? Deixa eu lutar com ele aqui. Oh. oh! Esse é o... Quer saber? Robô que absolutamente não vale a pena... Uh, fazer silux contra Porque... é yeah, simplesmente sair spameando isso É ideal Que? Hey, Ei! Isso isso não foi nem um pouco justo Isso também não foi nem um pouco justo Pra falar a verdade Pelo menos ele não causa dano Quando aquilo acontece Então... Ei! Hey, fantástico! E ele já morreu Chefes fáceis Certamente são ideais E a gente consegue uma engrenagem Então se... Ahn... Uh, esta fase que eu estou procurando exige mais de... Oh, não. Só exige uma única engrenagem aqui. E tem um ícone do Tails que a gente pode liberar. Então, fantástico. Dois objetivos de uma única vez. Ok. Qual é o propósito dele realmente? Uh... O Teus vai fazer Docs nos anciões. Exatamente, Sonic. Sonic, <risos> a correlação? com os flashbacks? Oh. Ok, eles literalmente foram digitados. Novamente, comparações com o Brainiac... Uh, ficando mais corretas uh, conforme isso aqui acontece. Então, uh, basicamente, o Sonic estava literalmente sendo digitalizado, mas ele conseguiu se desdigitalizar pelo poder da velocidade. Ah, ok. Então, quer saber? Podia ter um episódio da Liga da Justiça onde o Flash salva todo mundo que foi digitalizado pelo Brainiac com a força da velocidade, todo mundo ia ficar feliz, e é isso. Ah, pra falar a verdade, não daria muito certo. O Flash, uh, no final daquela temporada, uh, meio que quase morreu quando ele correu rápido demais, então não daria tão certo assim. Uh, Sonic confirmado para mais poderoso do que o Flash uh, da, do desenho da Liga da Justiça, especificamente. Bom, pra falar a verdade, uh, especificamente eu deveria fazer essa comparação entre o Sonic da Arche, da Linha do Tempo original. E, pera aí, eu acho que eu fui no lugar completamente errado ali, mas eu não sei. Ah, essa fase aqui é simplesmente corrimãos e corrimãos, na é verdade? Yeah, sim. Definitivamente corrimãos e corrimãos. Mas definitivamente melhor do que a fase equivalente de Sonic Rush, cujo nome eu nem me lembro, porque é tão irritante e desprezível que eu prefiro não lembrar. Eu não vi. Oh, isso foi um rank S? Sério? Ok. Tudo bem. Eu só tenho que, tipo, encontrar. Uh, o terceiro o anel vermelho que acabei perdendo misteriosamente. Ok, talvez não seja tão misterioso assim no fim das contas. Deixa eu seguir aqui pelo caminho de baixo, que eu acho que... Espera um est... uh... eu, eu Eu não sei. Eu realmente não sei. Será que eu deveria ter ido ali por debaixo naquele momento? Eu, eu, eu não sei. Teve um lugar ali onde eu tive a oportunidade de ir num caminho diferente, se eu tivesse passado direto e pegado o oh, qual é. Eu fiz um boost no ar, e isso significa que eu não pude fazer um boost novamente. É assim que as regras funcionam e tipo... Ah não, eu tava chamando isso tudo de arbitrário antes, mas na verdade... Não, não, é arbitrário assim como eu imaginava. Ok, tudo bem. A gente simplesmente tem que seguir em frente aqui tipo, não morrer. Que é algo simples. Espera essa fase aqui é uma fase que não tem checkpoints, não é? Eu acredito que sim. E pra falar a verdade, então... Isso aqui tá fazendo coisas realmente interessantes com o level design. Coisas realmente interessantes que são particular Oh, tava, é simplesmente aqui que tava o anel vermelho. Yeah, ok. Tudo bem. Eu não sei porque eu decidi ignorar aquilo na minha primeira tentativa, mas eu certamente tinha decidido ignorar aquilo na minha primeira tentativa. Oh, utiliza a mola ali leva você pra um lugar diferente. Enfim, isso aqui é melhor do que as fases equivalentes de Sonic Lost World. É o que eu realmente deveria dizer, mas... Yep. Ok. Este foi o fim disso. E este também foi o fim deste episódio. No próximo episódio, a gente provavelmente vai uh, voltar a ter um de uma hora inteira. Quer dizer, eu provavelmente poderia continuar até uma hora inteira, mas, tipo, eu... Quero fazer outras coisas além de jogar Sonic Forces.